Eu sabia, descobri que eu não tava sozinha. Mas hoje estou muito feliz, porque não só não estou sozinha, como estou começando a fazer parte de uma rede. Essa rede é muito significativa no momento que a gente tem. Esse é um momento de potencializar luz, o amor, a esperança. Acho que cada um de nós que está aqui, a gente congrega muitos sentimentos dentro da gente. Somos 640 grupos no Rio inteiro, de economia solidária e comércio justo, e que a gente está vendo assim se esvair por falta de estrutura política a nosso favor. A gente só tem estrutura política contra, né? Resumindo é isso. O que, é que nós queremos para o ano que vem? Sobreviver. Porque há uma carência muito grande de, de trabalho, né? não só do local, mas para as famílias. A gratidão de estar ajudando as pessoas é muito grande. Eles estão começando a entender a minha satisfação e a minha alegria de estar no local onde eu nasci, onde eu fui criado, para desenvolver as atividades que têm que ser feitas. A importância da gente se unir a essa rede é de somar, porque juntos somos mais fortes. É uma forma também de resistência, de lutar pelo território. Cada favela, cada comunidade que se une a essa rede para fazer esse trabalho, cada um colocando as suas ideias, seus projetos, trabalhando no coletivo, isso vai aumentar a nossa sustentabilidade em todos os sentidos. Esse é o espaço, exatamente, disso, de trazer ideias, pensamentos. Não tem solução para tudo, é, tem, na verdade, construções para tudo, com pessoas diferentes de todos os sentidos. E esse grupo aqui tem uma diversidade de homens e mulheres, de histórias, pensamentos, lutas, resistências. E sempre digo, é, nós, das comunidades, sempre estaremos nas resistências. É fundamental trabalhar em rede, é fundamental estar junto, porque sozinho, muitas vezes, a gente não consegue dar conta das grandes dificuldades. Para a nossa questão jurídica, para a defesa jurídica, é fundamental o máximo de apoio que a comunidade tem, é fundamental que vocês estejam conectados uns com, um, uns com os outros. e Eu busco minhas forças pelos meus ancestrais. Eu vou na Cachoeira, dentro do território do quilombo, sento na pedra, cachoeira, faço minhas orações a Deus em primeiro lugar, em cima dos seres protetores da natureza. E eu me revigoro aqui, minha energia, falta o dia seguinte, no mesmo dia, com força total. Então, é assim, nenhum quilombamento, vou deixar nenhuma comunidade a menos, juntos somos mais fortes. Então, deixo aqui, Marielle, presente! Anderson, presente! Mestre Noah! presente! Todas comunidade, presente!